em cima pá. eu costumo passar ali em off-road vamos meter na boca do incêndio os bichos aqui já ardeu à volta destas casas fodais ter casas à volta de florestas ou pinhais Botar, Já chamaram os bombeiros? Não. Já? Uma sexto, pá! de é bem para fogo já se ouvem os bombeiros cá está o gajo está aqui tudo seco é um problema do caramba isto Tarde é bem... As pessoas têm aqui as vivendas novas O problema não é aqui, o problema é ali em baixo. Lá em baixo tem mesmo chamas. Ali em baixo, a 100 metros tem mesmo chamas altas. Ali em baixo é que tem muitas chamas. Aqui em baixo, aqui em baixo tem muitas. É aqui à frente, tem muitas. A 100 metros, aqui? Sim, sim, mas os um Até seguir. Bem, vamos embora aí, E é assim, o trabalho ingrato dos nossos Bombeiros da Paz, andam sempre, pá, no Verão, quando chega o Verão, isto é, é fenomenal, incêndios por toda a parte, pá, muitos deles com origem criminosa, não é? Por isso, maltinha, olhos sempre finos, quando virem algum movimento assim um bocado estranho, pá, desconfiem sempre... E, e força a estes homens, se puderem contribuir com eles, com garrafinhas de água, em destes dias fizemos isso uh, nos Bombeiros Voluntários dos Arcos de Valdevez. Chegámos aos Bombeiros Voluntários dos Arcos de Valdevez e vamos entregar aí umas garrafinhas de água, aqui para esta malta, para os nossos guerreiros da paz que bem precisam. Pá, e se puderem não custa nada dar umas garrafinhas de água para eles dar-lhes jeito, que às vezes eles querem combater a combater o incêndio e não têm não tem esta água, são coisas básicas e essenciais e que podem dar muita ajuda, ok? Bem, fica aí o vídeo, neste caso é um vídeo triste, pá, mas que são coisas que acontecem e é para isso que os nossos um bombas da paz cá estão, não é? Até para o próximo vídeo, peace and love, fui!